Sera que o meu pai, o oh, Ogum, oh, o oh, Ogum oh, o yeah. Ogum, oh, oh, guerreiro de Aruanda, cavaleiro da Virgem Maria, aço forjado na luz de Oxalá e no ouro de Oshum, o oh, Ogum, oh, o oh, um, yeah. na batalha quebra as demandas e yeah. Oh o, oh, oh yeah. Aço forjado na luz de Oxalá e no ouro de Oshun. Oh, oh oh yeah. Guerreiro de valendo cavaleiro da Virgem Maria. Aço forjado na luz de Oxalá e no ouro de Oshun. Oh. oh, oh Na batalha quebra as demandas e Ohohoho Ohohoho um, um, yeah. Aço forjado na luz de Oxalá E no ouro de Oxum Sarawalum oh,